Oh! Cadê a galera aqui que curte conteúdo de influenciador, YouTube, rede social? Bora hoje trocar uma ideia. Depois do funk aqui, ó, que é da minha época, da anos 30 anos. Botei um funk aqui pra gente poder conversar sobre um assunto muito, muito importante para quem é da internet Seja você, todo mundo tem hoje em dia Pelo menos a maioria das pessoas tem Instagram Muita gente tem canal do Youtube Ou criou um canal Se você for assistir o Youtube Você tem que criar um canal para assistir as pessoas Então, você tem perfil no Youtube Você tem perfil no Instagram Você tem perfil é, no Facebook Que pra mim já morreu O papo de hoje é Influencie pro bem Hoje eu vou trocar uma ideia sobre como a gente vive, como que a internet vive hoje em dia, né? Como... Sete fatos sobre vida real e vida digital. Se, será que a internet hoje serve para influenciar as pessoas ou a internet serve para manipular as pessoas? Porra, eu tô tão coach aqui hoje, né? <risos> coach nada aqui, é bem comunicação mesmo. Gente... Aquela perfeição da internet só funciona no feed. Quem já viu aí aquele feed perfeito no Instagram, que a pessoa está desenhada e a vida real é diferente do que a gente vê na rede social? A mesma coisa a gente fala de efeito. Mano, nem tudo na rede social é o que você está vendo. Tem muito efeito por ali, muito efeito, edição, Photoshop. Eu uso Photoshop, quem não usa Photoshop? No mundo das hashtags, quem tem conteúdo reina na rede social. A gente também sabe que nem toda localização é uma viagem para Nova York, para Paris. Tem muito como é uma aqui, ali, muita localização fake, né? A gente vive uma era muito de fake news, fake life, né? Falta vida real nas redes sociais. E por trás desse conteúdo ali, tem pessoas sendo impactadas, e hoje eu convidei algumas pessoas que vão sentar nesse palco aqui com a gente para conversar sobre vida real e vida digital. Comentários ácidos. Eu produzo conteúdo no YouTube, produzo conteúdo no Instagram e produzo conteúdo também num blog que leva meu nome. Eldogomes.com.br Tem 10 anos que eu, minha empresa é apenas esse blog e vivo apenas de internet. Eu e 11 colaboradores, a gente vive... Apenas da rede social Produzindo conteúdo E conversando com pessoas né? Eu acho que acima de qualquer audiência A gente fala com gente, com pessoa Com família E com diversos é, nichos Que a gente acaba atingindo E aí eu sempre falo assim A gente está ali com uma blogueira Muito conhecida da cidade, que é a Rafa Rabelo E eu sempre falo com a Rafa A gente fez uma viagem recentemente Sobre turismo Toda postagem que você faz no seu Instagram você atinge alguma pessoa, mesmo você tendo um seguidor, mil seguidores, cem mil seguidores. Todas as postagens que a gente põe na internet, a gente atinge alguém. E essa postagem vai gerar sentimentos na pessoa. Mas que sentimento é esse? Ah, tô postando aqui, tô palestrando na Campus Party. Tá, mas eu postei porque eu quero mostrar que eu vim trazer conteúdo... Ou porque eu só tô querendo ostentar, ah, estou palestrando na Campus Party. A mensagem que a gente constrói nas redes sociais, no YouTube e até na... Influenci... Gente, há anos atrás, anos 90, a gente já tinha uma das maiores influenciadoras que marcou a minha geração. Eu tenho 33 anos. A pessoa que mais me influenciou e mais marcou a minha geração foi a Xuxa. Levanta a mão aí quem assistiu a Xuxa para eu ver aqui. Pô, tem muito Balzaciano aí, viu? A pessoa que mais me influenciou, e eu nem sei se ela sabe que naquela época ela já estava influenciando pessoas, foi Xuxa. Antes da Xuxa a gente teve a turma do Balão Mágico. Hoje em dia quem mais influencia a geração jovem, Tim, é a Maísa lá no programa da Maísa. Quem assiste Maísa, levanta a mão aí pra eu ver. É, tem uma galerinha que curte a Maísa, né? Então a gente vem falar aqui sobre esse conteúdo, da importância do post, e aí vem uma pergunta... Levanta a mão para mim quem acha que a internet gera inveja. Levanta a mão para mim quem acha que a internet gera desejo de fazer alguma coisa. É, eu acho que a gente está falando a mesma língua aqui então. O certo seria, quando alguém postar um conteúdo, mostrar que caminho que a gente deve seguir. Ó, tô aqui em Brasília, no Estádio Nacional. Vem para Campus Party. Tá, eu tô dando uma sugestão ou oh, estou aqui em Brasília, no evento de tecnologia, só esse evento, é o melhor evento de tecnologia, o que, que a rede social, tem que fazer com a gente, manipular, ou influenciar, bom, com essa ideia, de, consuma conteúdo, que te deixa feliz, levanta a mão, quem viu uma notícia ruim, ontem, só para eu ter uma ideia, quem viu alguma notícia ruim, e quem viu uma notícia, que não te deixou, feliz assim, todos os dias você liga ali a emissora A, B, C e vê muita informação, assalto, tiro, porrada, sequestro, dengue, gripe, a vida real tem muito é, conteúdo pesado, não dá pra gente filtrar o que a vida real faz, mas hoje a nossa ideia é influenciar para o bem, levanta a mão quem quer Saber como influenciar para o bem, para eu ter uma ideia aí. Oh, então, bora junto? Para fazer esse bate-papo, eu tenho alguns convidados especiais. A youtuber, que também é psicóloga pela Universidade de Brasília, Duda Regra 9. Vamos bater palão para ela, gente? Aí, eu pensei, vou chamar uma youtuber, porque ela é psicóloga, se reinventou no YouTube, toda cheia de piadinha, tem muita coisa legal para contar pra gente. Vou chamar a digital influencer negra e estilosa. Ela ensina a fazer pudim, mostra como que ela cozinha, como ela pinta a parede da casa dela e como é que ela aproveita o restinho de tinta para pintar debaixo da pia. Vida real. Aí, eu pensei, bom, eu tenho que mesclar isso aí com a galera aí que conversa também com outro público. Chamei a servidora pública de Brasília, qual Janet, ela faz o blog cheia de segredos e troca uma ideia, como ninguém, sobre aonde você comer a alta gastronomia e aonde você comer a baixa gastronomia. Eu gosto mais dessa aqui, é o dogão, vamos comer ali uma coisa, né, preço real. E aí também eu falei, bom, esse negócio aqui tá legal, youtuber, blogueiro, digital influencer, bora chamar uma pessoa da TV? Convidei a Bárbara Lins, que é repórter de televisão, e faz um blog chamado Descoberta Bárbaras. Descoberta Bárbara, o que a Babi faz lá? Viagens incríveis, como você é, conhecer Brasília além do quadrado. Porque Brasília, o pessoal conhece muito o lado político de Brasília. E Brasília é muito além da política. É, agora eu vou me apresentar, agora que eu já dançamos funk, conversei, contextualizei o que que é isso aqui que influência para o bem é essa eu queria convidar vocês agora para conhecerem cada um dos perfis né? cada um vai se apresentar um pouquinho sobre o seu conteúdo, começa com Bárbara Lins tem microfone aí Duda? Babi, se apresenta para essa galera Ok? Então, meu nome é Bárbara Lins, ah, tem muita gente que conhece pela TV mas também tem um outro lado meu que eu tenho o um Instagram e um blog onde eu divulgo coisas sobre turismo, sobre Brasília, coisas pessoais também, altas descobertas. Que foi assim que surgiu o meu blog, que é o Descobertas Bárbaras, e é onde eu pouco divido um pouco de tudo que eu descubro numa, numa jornada pessoal mesmo, de autodesenvolvimento, desenvolvimento e também muito das coisas, dos lugares por onde eu viajo, por onde eu vou. E para mim é uma honra estar dividindo aqui a mesa com esses blogueiros, YouTubers, porque assim eu tenho voltado muito para produzir um conteúdo na linha do que o Eldo tem proposto, né? Que que é uma influência para inspirar. E toda palestra, os cursos que eu vou, eu falo muito de autenticidade, né? A gente vai falar, conversar muito sobre isso hoje mas é o que eu tento me mover, né? Assim, eu não publico nada, eu não divulgo nada que eu não tenha vivido mesmo, eu ou então algum colaborador do site. Mas, bem, a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso. E é isso, né? Eu tenho um blog Descobertas Bárbaras e o Instagram, que é o Babylins. Oi, eu sou a Duda. É, eu tenho um canal no YouTube, um podcast, e eu faço humor, basicamente, né? Eu acho que é importante a gente... É, não se levar tão a sério a gente é, ter um lugar um, uma um é um lugarzinho para gente poder relaxar de tanta notícia ruim de tanta coisa ruim que a gente vê por aí então é o regra 9 e o meu podcast obrigado querida <risos> obrigada gente. Ai, gente eu vou ficar de pé porque esse momento é muito foda na minha vida Começa, porque quantos pretos vocês estão vendo aqui no rolê de cima? Quantos pretos vocês estão vendo no rolê aí de baixo? Só que eu estou muito emocionada também, não só por ser a preta do rolê aqui. Porque tudo começou... Bem assim, eu fui mãe aos 16 anos. E eu entrei num relacionamento meio complicado, uma parada lá que eu não estava curtindo. Eu resolvi quebrar um ciclo. E essa pessoa não sabe que eu... Fi, é, tipo... A minha vida inteira, ou depois, tipo assim, todas as loucuras que eu já fiz a minha família, eu sou conhecida como doida, sabe? Porque eu cheguei aqui em Brasília arrastando uma mala rosa aqui na rodoviária do Plano em 2010 e uma criança de 3 anos. Hoje a minha filha tem 13 anos, ela é fluente no inglês, ela é uma artista maravilhosa, se apresenta hoje, só que eu resolvi quebrar um ciclo de abuso. Que é a minha mãe, que eu não sabia que ela ia vir. Que vivia um relacionamento abusivo com o meu pai. E eu tinha aquilo, mesmo amando demais o meu pai, era tudo que eu não queria pra mim. E eu quebrei esse ciclo. Mãe, por favor, fica de pé. Vamos bater uma palma, salva de palmas pra mãe dela, gente? E vencer na eu vida. Eu te amo! E aí, é... A minha filha começou a me incentivar. Mãe, compartilha essas coisas nas redes sociais, que não sei o quê, que não sei o quê. E em 2014, nasceu negra estilosa. Para quebrar um ciclo de relacionamento abusivo, de mimimi que você não consegue, que você não pode. Fácil não é. Eu não cheguei lá ainda, porque eu quero. Mas a gente está no corre. Show de bola. Boa tarde. Me chamo Carl Jenet. Sou uma educadora há 25 anos na Secretaria de Educação. E sempre fui uma influenciadora. E depois observei, gente, influenciador, agora eu não trabalho, é uma profissão. Então, eu vou me profissionalizar. E, no momento, aí na época, eu fiz o blog Cheias de Segredos, que não são mulheres cheias de segredos, são pessoas cheias de segredos. Comecei com a gastronomia uma amante da gastronomia, conhecendo e falando de todos os lugares viáveis que qualquer pessoa pode ir. E, com isso, foram outras coisas sendo solicitada Como uma mulher madura, falar com o público de todas as idades e de outras coisas, desde a educação, empreendedorismo, gastronomia, estética, beleza. E o cheio de segredo, cada dia tem crescido mais. São três anos e meio de blog, com pautas incríveis todos os dias. E é uma honra estar aqui pela segunda vez nesse palco. Nesse não, a gente cresceu, a gente estava num palco menor o ano passado. Hoje estamos num palco principal, com muito orgulho, com um projeto incrível. E, e ser influência é isso, é você falar de coisas boas, influenciar para o bem, desde a parte empreendedora como a social. E gente, eu convido vocês para vocês visitarem os cheias de segredos, porque eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar e de alguma maneira contribuir para isso. Obrigada. Show de bola. Bom, gente, a gente tem aqui é, algumas ideias sobre influenciar o bem. E a primeira delas é: eu recebi um dia desses no Instagram da Rafaela que ela falou assim: Eldo, eu vou deixar de seguir quem não me segue. Levanta a mão quem deixa de seguir, quem para de seguir vocês. Ah, não está me seguindo, eu não vou me seguir mais. Olha, ó, Monique magoada, magoada ali no cantinho, Ivan magoado. Gente, o nosso contexto vem todo assim, ah, não vou seguir porque não está me seguindo? Na rede social, a qual tem 60 mil seguidores? O Instagram só permite você seguir 7 mil. Então, ao seguir alguém, a gente tem que ter critério. O critério é, vou seguir fulano, o João, porque ele está me seguindo, ou vou seguir o João porque ele mostra novidade de tecnologia, telefone que está bombando, o novo software de celular. A gente tem que filtrar se a gente vai seguir as pessoas por ego, por status, ou se a gente vai seguir as pessoas porque tem um conteúdo bom. Babi, fale um pouquinho sobre isso. <risos> Começa sempre comigo, né? Deu ruim. Não, eu, eu só sigo o que me inspira, assim. Só sigo o que me inspira mesmo. E é libertador, gente. Se Vocês não fizeram isso. Façam isso um dia. Pegue a sua feed lá e vai dar um silencial de seguir quem não te inspira, né? Quem não te agrega um conteúdo. E como produtora de conteúdo, eu sempre eu sempre penso, né, de publicar, isso vai agregar alguma coisa na vida de alguém? Vai, ou vai dar só curtida vazia, que não vai dar em nada? Eu sempre tô com isso na cabeça antes de publicar alguma coisa. E a partir do momento, como consumidora também de conteúdo, eu só vou consumir o que me faz bem, assim, o que vai agregar com alguma informação, inspiração de viagem, inspiração sobre empreendedorismo, que é uma coisa que eu gosto, criatividade, inovação. O meu feed, assim, ele está bem limpinho e que não vai despertar nenhum sentimento ruim, ou não vai fazer com que eu me sinta que eu estou perdendo, perdendo tempo. Então, assim, a minha preocupação é muito grande com isso. É, eu acho importante, é importantíssimo, assim, é essencial você seguir... Fala pertinho te... do microfone. É, é essencial você seguir quem te inspira, eu, eu acho que, é para você se descobrir como... quem é você, né? Mais do que, ah, eu vou fazer o que a Babi está fazendo, porque eu acho legal. É mais uma coisa assim, poxa, a Babi está fazendo, eu vou fazer aqui uma coisa, é, ela, ela se desafiou, eu vou me desafiar também. Então, eu acho que é mais uma coisa para despertar de dentro para fora do que mais de fora para dentro. É, então, é mais... é isso. Ai, esse lance aí de seguir quem me segue, deixou de me seguir... Mano, eu nem fico preocupada mais com isso. Eu acho que o mais interessante da rede social é o compartilhamento. Se essa pessoa compartilha alguma coisa que, de alguma forma, te inspira a ser uma pessoa melhor, tipo, eleva sua autoestima, sua energia fica lá em cima. Mano, vamos seguir pessoas do bem, cara. Agora, tu vai lá, às vezes é seu amigo. Eu deixei de seguir meu marido. porque Tipo, conteúdo pesadão, mano. Eu segui de volta, porque ele ficou me enchendo o saco pra seguir de volta. Casos de então, família. Então... Pois é, aqui a gente traz de tudo, vida real mesmo. Siga pessoas que agregam valores, ou que te, soma com seus valores, com as coisas que você acredita, com as coisas que você defende. Não fica nessa, não. Vou ter que seguir fulano, porque fulano não me seguiu. Mano, assim não rola. Eu ia falar coisa, mas não vou respeitar as crianças, né? Qual o Janet? Eu, na verdade, eu sou muito desprecente. Eu, eu não observo quando a pessoa deixa de me seguir. Lógico que eu vou sentir falta daquela pessoa que não está engajando, não está conversando comigo. Porque eu adoro responder, eu adoro esse engajamento do bate-papo, no direct. Então, sim, aquela pessoa vai me chamar mais atenção. Com certeza, eu vou fazer algo especial para ela, eu vou estar tá observando o que ela vai estar fazendo, porque ela está tendo essa interação. Mas eu não percebo quem deixou, realmente eu não percebo. Agora, sigo realmente quem me inspira quem pode de, de contribuir, né, quem está fazendo alguma coisa de relevância. Isso, para mim, é muito importante. E o Instagram é tão sacana, para a gente que produz conteúdo, ele criou, criou silenciar os coleguinhas. Está seguindo, de vez em quando você vai lá espiar o que, é que o colega está fazendo, mas está silenciado. Não, gente, silencia a galera que faz conteúdo bom e vamos acompanhar. A pergunta que eu vou jogar para os influenciadores agora é, beleza seguiu de volta não seguiu de volta e quem a gente não deve seguir ficou nervosa ah eu acho que, que é justamente quem tem um conteúdo que não é, não te agrega Chulo. nada né e, e é, eu acho que é basicamente porque tem gente que segue quem não gosta só para criticar por quê? status porque a pessoa segue outra só pra é, sei lá, a pessoa posta uma foto com uma roupa. É, esse vestidinho tá feio em você. Por quê? Porque, pra quê? Sabe, um comentário ridículo e assim, totalmente desnecessário. Então, eu acho que você tem que seguir quem realmente você te quer. Te inspira? Te inspira e passa longe. Você não gosta, não gosta, ué. Tem tanta gente maravilhosa no mundo para você seguir e se inspirar e. E, né, e trabalhar isso e trabalhar isso dentro de você também principalmente porque a rede social é pra gente se conectar mas é pra gente se conectar também e na internet tem um filtro né você assiste quem você escolheu seguir você vai curtir quem você escolheu acompanhar? O teu feed é feito de pessoas que você escolheu ali ver o que a pessoa está fazendo. Então hoje esse conteúdo on demand, conteúdo por demanda, é a gente que tem um poder de escolher quem que a gente vai acompanhar. É, eu é, dei uma coisa assim, eu não sigo feed perfeito, assim, feed perfeitinho, aquelas fotos todas produzidas, eu não, não sigo aqui. Nem, eu nem consigo fazer isso ainda. Não, não sigo, não sigo, não sigo. E uma coisa, para quem está querendo produzir conteúdo, assim, é cada vez mais real, assim, as pessoas não vão mais atrás de coisas perfeitas, de coisas praticamente perfeitas, assim, há uma busca cada vez maior, e isso tem pesquisas, tem tendências a busca pelo real, a busca até entender como as pessoas fazem, e isso tem um retorno muito grande, tem o que é engajamento. Eu não sei se vocês acompanharam, quem gosta de curtir isso, é, de entender marketing digital, tem o caso daquela influenciadora com 2 milhões de seguidores que vendeu 36 camisetas, né? ela não converte em engajamento, porque ela não tem conversa, não é real, as pessoas não se sentem, não têm conexão com aquilo, né? E o pessoal fala, ah, mas se eu publicar uma foto feia, uma foto de bastidor, vai perder a magia. Não vai. Uma das minhas fotos agora, que teve mais engajamento, foram 300, comuni 300 comentários, foi uma de eu mostrando como eu tiro as minhas fotos da forma mais tosca possível. Pegando liguinha, pegando uma chinela e colocando nos lugares, e, e mostrando do jeito que é a vida real eu tive muito engajamento muita conversa e muita conexão que é o que me paga se assim, hoje eu estou nessas redes sociais continuo porque me paga muito essa conexão é a conversa gerada e isso só faz quando é real Babi, é bem, bem certo isso eu eu não consigo usar nenhum aplicativo que mexa nas fotos então as minhas fotos vai ser a cal mesmo lógico que eu tenho que fazer uma, uma foto de qualidade e tal ou com fotógrafo, ou eu mesma, mas assim, não consigo usar os aplicativos e milhões de filtros. Não, não sei usar, quero até aprender, viu, Rafa? Outra coisa, gente que mostra felicidade 24 horas. Eu não aguento, eu não sigo. Eu não sigo porque eu não, não consigo acreditar que a pessoa é 24 horas feliz e perfeita. Então eu já paro de seguir e falar, ah, não, é muita felicidade, isso não existe não tudo bem, a gente tem que ser feliz, mas 24 horas perfeição riqueza eu não consigo seguir eu fico esse meu de cara falei, não, isso não existe, porque a realidade a gente tem que acordar cedo, trabalhar tá amassada, tá de mau humor, tá com TPM tá um milhões de coisas briga com o, carro o marido o carro deu ruim, esse dia a call tava lá no meio da rua pô, meu carro apagou, não vou chegar em lugar nenhum hoje vou ficar emperrada aqui alguém vem me ajudar aqui na é. Q&A vamos fazer trilha, eu falei, gente, eu nunca fiz trilha na vida, eu sofri, eu não podia mostrar lá que era linda, o lugar é lindo e maravilhoso, mas eu nunca tinha feito trilha, eu nunca... aliás, eu não caminho, gente, eu falei, gente, eu não estou acostumada com caminhar, eu mostrei lá, que... tanta gente mandava mensagem morrendo de rir, mas é isso, é isso, às vezes eu estou no meu trabalho e eu mostro lá no meu trabalho que o meu espaço de gastronomia lá é um quiosquezinho com aquelas negócio de pôr coxinha, ali é meu espaço gastronômico, não tem como, lógico que eu gosto de restaurante bom, mas é o que eu tinha naquele momento, então é realidade, tem que ser realidade para mim. E para quem trabalha com rede social, ou pretende, ou gosta, e porque é legal ter os seguidores massa lá seguindo a gente, né o jeito de você fazer seu marketing dentro da rede social, sem pagar impulsionamento nem nada, é seguir pessoas que, que te inspiram, que você gosta. Porque aí você consegue comentar nas fotos dessas pessoas comentários relevantes. Isso desperta a curiosidade dos seguidores dessas pessoas. Para saber quem é essa pessoa que está sempre lá fazendo um comentário massa. Ai, que foda esse comentário. Que não sei o quê. Que vai até o seu perfil provavelmente vai se identificar com o seu perfil, porque é público similar com o perfil daquela pessoa que você segue e você começa a ter um público orgânico, super engajado. Fica aí a dica para vocês, já que todas falaram coisas maravilhosas. A Agda é a que manja dos paranauê de atrair novos seguidores. Depois ela vai falar isso aqui para vocês. E agora a gente tem, vem pensar uma coisa que a Bárbara Lins até falou, de beleza. Entendemos o que é influenciar para o bem, entendemos que a gente precisa filtrar quem a gente assiste, quem a gente consome, que tipo de conteúdo você está absorvendo e como que a gente faz, que eu quero que cada um vai dar um depoimento, para produzir conteúdo para o bem. Bárbara, você que se expressa muito sobre o turismo, como é que você é, monta suas pautas e trabalha essas... Conteúdo que você inspira muitas pessoas a viajar, conhecer Terra Ronca, que é uma região linda ao redor de Brasília. Levanta a mão se alguém já foi em Terra Ronca, aí, só para eu ter uma avaliação livre. Já tem um, dois. Pirinópolis. Quem já foi em Pirinópolis, para ter uma ideia? Chapada dos Veadeiros. Pois é, o blog da colega fala justamente esses lugares ao redor de Brasília, essas descobertas bárbaras. É, eu, eu coloco no blog lugares maravilhosos perto de brasília e que são poucos conhec pouco conhecidos pelos brasilienses então assim é uma coisa que eu faço bastante é, por prazer porque eu realmente faço todo fim de semana que eu tô aqui eu tento descobrir um lugar novo e o cerrado tem locais maravilhosos locais incríveis o cerrado tem pra gente conhecer e o pessoal não conhece então eu decidi a fazer esse blog para compartilhar o que é bom, né? porque eu acredito é isso, sim. o que é bom fica ainda melhor quando é compartilhado, então o blog eu coloco exatamente isso e, e eu não escolho lugares que já estão bombando, não escolho locais que a galera tem muita grana e me convida lá só para fazer uns stories ou, ou quer pagar para fazer alguma coisa, eu tento buscar também lugares pequenos, a galera de é, empreendedores familiares um caso que a gente até conversou no lançamento de um, do Guia do Turismo Rural aqui no DF, é um caso, por exemplo, do sítio Chitara. É um sítio aqui perto de Brasília, fica na região do Lago Oeste, que, é um, que tem 10 cachoeiras lá dentro. assim Eles eram aposentados, não, não sabiam mais o que fazer, decidiram abrir a chácara deles, que tem 10 cachoeiras. E eles estavam passando por uma situação é, de assim, dificuldades financeiras, e me chamaram, Bárbara, faz um post no seu blog, sobre a nossa nossa fazenda, que a gente vai abrir para o público. E aí eu fiz no domingo, um negócio bombou, porque foi isso, usando linguagem de real também, deu 30 mil acessos já na primeiro, no primeiro dia. Eles não têm mais agenda, quase para o fim do ano. assim é um, são, é, são pessoas ali que vivem na comunidade, na fazenda, que tinham um potencial e juntar também as pessoas que queriam ver algo novo em Brasília, queriam fazer algo diferente. Né? Eu acho que a nossa função também é intermediar isso. Né? É um conteúdo bacana, pessoas que têm alguma coisa para vender, e pessoas que querem consumir esse conteúdo. Né? A gente fica nesse meio termo. Porque tem muita gente que tem uma história incrível, como empreendedor, para contar. Uma história incrível é, de um projeto social, de algo que a pessoa faz, e às vezes a gente não conhece. Então, através de quem produz conteúdo com qualidade, que a gente consegue chegar né, no nível dessas pessoas e absorver um conteúdo propositivo. Então, a, esse case da Bárbara Lins é ligado ao Sindicato de Turismo Rural do Distrito Federal. Um empreendimento que tem 10 cachoeiras, uma, um espaço natural... E muita gente em Brasília, ah, Brasília não tem nada para fazer. Ah, Brasília não tem o que fazer no final de semana. Ah, queria sabadão curtir um lugar diferente, um espaço diferente, e não estou conseguindo encontrar. Então, muita gente fica procurando é, ambientes assim, e aí, quando uma, uma jornalista posta uma reportagem falando de um lugar incrível, joga isso no Instagram, e a empresária liga para Eldo aquela matéria da Bárbara Lins fez o meu negócio funcionar, eu estou conseguindo pagar os meus funcionários e vou contratar mais uma pessoa para trabalhar aqui na Fazenda. Essa é o case do que a Bárbara acabou de contar para a gente, que inspirou a gente a convidar ela para esse é, momento aqui. Do tanto que uma matéria, de uma história, de uma família, de um empreendimento turístico, pode mudar a vida dos outros. E às vezes a gente nem sabe, nem sabe a importância daquilo para a pessoa do lado de lá, de um empreendimento. Regra 9, Duda, conta um pouquinho para a gente aí como que você pauta seu público lá no seu canal do YouTube. Que você joga muito humor, brinca com coisa de 50 coisas. Como que você pensa ali de... Tem muita gente deprimida nas redes sociais. Tem muita gente que não está bem e aí vai procurar um conteúdo para ficar um pouco melhor. E é esse filtro que as pessoas precisam fazer na internet. É, o meu conteúdo é muito baseado no meu público. Então, assim... É o meu público é o meu termômetro e o meu é, a minha base de, de ideias por exemplo assim sempre eu leio todos os comentários absolutamente tudo claro que tem alguns né que não mas tem muito comentário que é, não duda faz é, dá uma ideia bacana de, de uma lista por exemplo ou de, de, um, de um vídeo qualquer ou até de uma série de vídeos então eu pego muito dessas coisas e eu co consegui adaptar assim a leitura dos comentários em, em ideias, assim. Eu leio os comentários e falo, nossa, isso aqui... Às vezes, a pessoa só comentou. Ela nem esperava que o, o comentário dela fosse virar alguma coisa. Você criou um quadro no seu canal que chama... É, a pessoa entra lá e deixa um depoimento no Google Docs e você Sim. vai contar as histórias. Sim, é o Revelando Segredos. As pessoas, elas contam o segredo anonimamente. Não tem absolutamente nenhum é, jeito de identificar. Eu recebo só o segredo, não recebo e-mail, não recebo nome, idade, nada. Só recebo o segredo da pessoa e eu faço um vídeo só revelando os segredos. Então, fica uma coisa engraçada, porque tem segredos muito engraçados. Segredos Olha, que as pessoas... ela está cheia, tá cheia de segredos. segredos. E, assim, são segredos irreveláveis, mas a pessoa, ela se sente, poxa tirei um peso do ombro porque não é mais meu esse segredo e, e gerou um conteúdo bacana né então é, é uma série que eu comecei sem uma menor pretensão e assim tá bombando a galera está enchendo lá o meu google docs de, de segredos Agda. bom vou contar uma história eu sou mineira e mineira adora contar um caos né Pois é, quando eu comecei o meu rolê na internet tudo mais, era para compartilhar as coisas que eu fazia, menino. Untar meu cabelo lá com gordura de porco, que é uma beleza, tipo aí, desculpa os veganos e tal, mas é, é do rolê. E resgatar receitas antigas da minha avó. E também, tipo, mineiro é pobre, mano, a gente manda, manja de cada gambiarra. E que, às vezes, está bem na cara da pessoa, mas as pessoas não tá vendo. Aí, tu vai lá, posta o um videozinho, tipo, do pudim de leite em pó muito bom, baixa caloria, econômico, fica pronto rapidinho. E a galera curte esse tipo de coisa. No início, era isso. Gente, eu tinha um samsunguinho menino do céu. Eu estava até conversando com o Natan esses dias. Que o bichinho era bem capenga. A resolução dos vídeos são horrorosa. E a galera curtia. Ele a galera também gosta de ver a gente se lascando. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, menina, altos rolê, estudo, ainda fico inventando moda na internet, né? Que tudo demanda tempo. E aí comecei a compartilhar a rotina de dona de casa, cuidando de casa. É bom que tu, eu já me sinto incentivada a arrumar a casa, né? Porque eu já produzo conteúdo junto, tenho que fazer mesmo. E aí era esse o rolê do início do meu canal. Comecei a ficar famosinha, aparecendo em revista. Disse assim, hum, vou fazer o que as famosas estão fazendo. Tutorial de maquiagem para as meninas com cara de menina fina, né? Mano, meu engajamento foi lá no chão. E eu só me toquei. Gente, eu faço publicidade. Ainda bem que eu não vou trabalhar na área de publicidade. Só resolvi fazer publicidade para não ser blogueira burra. Porque blogueira burra no rolê. Não vai para frente. Todo mundo muda em cima de você. As empresas não te valorizam, é uma merda. E aí, eu fui e saquei. Que o quê? Cara, a galera já está cansada do que a Bárbara disse. Consumir aquele conteúdo repetitivo. Porra, minha realidade não é essa, né? Eu vou compartilhar o que? Realidade. Então, eu estou resgatando o meu público. Tentei fazer um limpa no meu Instagram, né? Que a pessoa está com 50k e não dá nem mil curtida no rolê. Aí, não tem como fazer limpa, não tem conta falsa lá para, tipo, limpar o rolê não, menino. Todo mundo é real. Então, eu comecei a fazer um trabalho de resgatar a Águida. Tipo, não adianta você ser um, um personagem na internet, se você quer ter sucesso na internet, seja você. Porque personagem chega uma hora que sua máscara vai cair, você não vai ter mais fala, você não tem mais espaço para atuar. Agora, se você é vida real, se você está ali de verdade, menino, eu não estou nem conseguindo mais fazer tantas histórias, menino. Porque, sabe, eu tenho tanta coisa para compartilhar com as pessoas. E aí, eu fico, aí a galera está curtindo, o meu engajamento aumentou e tudo mais. Esse era o caso. Então, como eu havia falado, eu comecei com a gastronomia, né? E visitando no trabalho mesmo, eu tinha que almoçar e tal, tá, tá, tá. e ia sempre para um restaurante bom. Só que as pessoas ficavam assim: mas você consegue pagar tanta conta de restaurante? Um truque. Primeiro. Vou fazer um depoimento. Um dia desse, tem uns dois meses que eu falei: Qual? Você vai ficar só postando esses restaurantes aí de 300, 400 reais? Vamos botar a vida real nesse rolê aí, que não tá dando certo, não. Cadê as comidas mais acessíveis? Daí ela começou aí em cachorro quente, apareceu comendo nos lugares de food truck. É ou não é? Com certeza. Mas o truque, que eu sempre falo para as pessoas que acham que eu tô pagando conta cara. Não, em Brasília está cheio de passaportes de gastronomia. Você compra um prato, ganha 100% no outro. Então, aquela conta que você vai com amigo, amiga, com o marido, que era 300, fica 150. E você vai para os lugares agora com esses, esses food trucks mais chiques. E outra coisa, gente, eu não pago em tudo que eu vou, não. Eu sou convidada para conhecer, para falar o que eu acho mas e aí depois você inspira, manipula, esse aqui é o melhor não. restaurante ou você vem conhecer esse aqui? Aí eu deixo bem claro, as pessoas às vezes falam assim, ah, você foi em tal restaurante que eu vi no seu history, mas eu não fiz no seu feed. Ah, eu vou contar um segredo meu. Quando eu estou lá no Instagram falando que eu estou no lugar e depois eu não postei no feed... Eu não gostei daquele lugar. Então, só vai para o meu feed. Mas você fala mal dele? Você vai falar mal não, dele? Não. Eu sempre dou um feedback para o proprietário. Você faz a Cátia sumida. Não. Eu sempre faço um feedback para o proprietário que alguma coisa precisa melhorar. Ou então, eu falo... A pessoa fica claro nos meus vídeos que eu estou lá, que eu estou conhecendo, mas não está legal vou citar um exemplo, ontem eu fui para um café, fiz dois vídeos, em nenhum momento eu fiz foto comendo, falando, saiba porque eu não gostei. Qual? A Fernanda vai pegar o microfone para a gente agora, porque aqui na plateia eu vi vários blogueiros, jornalistas, influenciadores. Levanta a mão para mim quem produz conteúdo aí, que eu quero conhecer a galera. Fernanda, vamos passar aí para conhecer quem está. Fala o nome, fala o seu produto, o Instagram. É... Meu nome é Ademar, estou começando agora. Acabei de criar um canal no, no YouTube, Bela Shell Connection, sobre política, comentário político. Que legal. É, é. Eu já tenho um tempo uma página no, no, no Facebook de meme, estou passando agora, estou tentando migrar esse público agora para o Instagram. E estou abrindo um, um podcast também, estou começando... Que está a, a tendência agora, os podcasts, exa né? Exatamente. Então, eu já estou um tempo no Facebook, estou saindo para ir para as outras mídias. E eu e um amigo meu do Rio de Janeiro, a gente está com esse canal, Bela Tchau Connection, está no YouTube, é, tem no Instagram e no, no, no, no Face também. E vamos começar um podcast. Basicamente sobre é, é, análise política, comentário político, um pouco humor político também, meme de humor político o negócio. Eu acho foda, porque é, é, gera, gera muito engajamento. É muito Tem engajamento, muita, gente. muita crítica, muita. Tri... Eu, eu gosto disso também, cara. Treta assim, política, tá. eu adoro. Eu escuto muito assim na internet, ah, não gosto de política, não vou debater política, não vou falar sobre política, mas tudo é política. Se a gente está aqui na Campus Pab, é porque alguém está patrocinando o evento, é porque um deputado mandou uma emenda. Se a gente não pode estacionar ali na frente do Eixão é porque tem uma lei que criou aquela alimentação. Tudo é política. Ou você faz parte da política, ou a galera que vai lá vai mandar em você. É isso, não tem como fugir. E falar não, de não, política num viés um pouco mais de humor, pouco mais leve e, e, e ultimamente fazer humor político anda sendo muito fácil porque a política em si mesmo anda anda, anda sendo ridícula de certa forma então o, o trabalho de fazer meme sobre política anda muito fácil porque boa parte por exemplo que o governo tá fazendo eles já fazem um papel deles já é um meme por si mesmo então você só precisa trabalhar um pouquinho e pro lá então é, é fazer, e, e ultimamente a discussão política anda crescendo, as pessoas não andam achando, não andam se distanciando do debate político, elas andam querendo conteúdo sobre política, inclusive conteúdo é. qualificado, conteúdo é, é bem feito, lógico. Não só aquela notícia ruim das merdas que tem dado na política, é, mas né? um pouco da análise. Né? O jornalismo ele não serve hoje para você saber do que está acontecendo, ele serve para você entender o que está acontecendo. Por isso inclusive a demanda do podcast. É, uma dica também para quem está produzindo conteúdo, ele falou numa... Tocou num ponto né, que gera, que ele falou assim, quem está gerando conteúdo e quer que esse conteúdo seja compartilhado, assim, vale uma dica, se assim, mexer muito com emoção. E tem emoção de inspiração, de ficar animado e inspiração de raiva. Raiva também são duas emoções, chamam de emoções quentes. Para você compartilhar conteúdo, então, emoção quente, que é, te desperta uma risada muito grande, desperta raiva, essas emoções são legais, geram um alto engajamento e compartilhar, as pessoas tendem a compartilhar mais. Bom, é, tem um grande portal de cinema aqui que inspira muito a ver filmes, tem podcast, que é o Brunão, do Refil. Fernanda, vamos ouvir aqui. Ele tá aí do seu lado ali, ó. Levanta a mão aí, Brunão. Tá ali sentado, escondido. Não, Brunão, não. Ele tá o Baconzitz que é do portal Refil, que é um portal super conhecido, que está sempre falando de cinema séries, né? Uhum. Levanta aí para a gente te ver, se apresente aí, se Oi. acuse. Oi, eu sou o Baconzitos. É, a gente faz dois podcasts, principalmente. Dois por semana, segunda-feira a gente tem o nosso noticiário, com notícias bizarras e é, top 5 de bilheteria, notícias de cinema, filmes que estão saindo, séries que estão saindo, etc. E tal. E toda quarta-feira sai o um podcast sobre um filme, uma série, é, filmes que estão fazendo 30 anos, 20 anos, filmes que saem E aí vocês ontem. sempre vão na cabine antes assistir e opinam depois. É, além disso, a gente tem um canal no YouTube que a gente faz o Vale a Pena, que Pena, é que cabine de imprensa e sai do cinema de fã para fã. Não é uma crítica de estilo. É um comentário mesmo, real. É um comentário de público para público. Tem mais instagramers, youtubers aí? Quem levanta a mão para a gente conhecer? Vamos passar esse microfone aí para a galera. Vai lá, tem um bem aqui, vamos. Você quer falar? Aí. Boa tarde. Olá. Vou levantar para todo mundo me ver também, porque eu sou pequena, senão ninguém vai ver a minha cara. Eu sou Gabriela Saf e faço parte do AfroRicas. Então, a gente tem pouco tempo, mas já estamos operando aí, desde março no YouTube e já há alguns meses mais no Instagram. Então, em resumo, a gente é um projeto de educação focado em atender mulheres negras e passar para essa população informações relevantes que façam diferença no desenvolvimento profissional e pessoal delas. Então, a gente está trazendo informação sobre habilidades interpessoais, propósito no trabalho, é, educação financeira, enfim, diferentes temáticas. E aí eu achei interessante a gente mencionar sobre política, porque a gente sabe que a tecnologia e com seus algoritmos, ela cria uma tendência em que as pessoas acabam recebendo mais informações que tem uma probabilidade maior de que elas gostem daquele conteúdo. Então, num momento tão delicado que a gente está vivendo politicamente, eu fico me questionando como criadores de conteúdo como é que a gente pode criar é, informação de qualidade que promova e facilite o diálogo entre pessoas de diferentes opiniões? Porque a gente está vivendo num contexto extremamente polarizado, em que as pessoas estão com suas certezas e não estão abertas para dialogar. E num lugar onde não existe diálogo, não é possível um desenvolvimento... Nem é fazer a democracia, né? Que é tudo um diálogo, tudo um... Ouvir o próximo, física, entender. Enfim, aí a Acho que aqui tem mais meninas também. Passar para ela. Vamos ouvir a galera. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Michele Macedo. Eu tenho um blog há é um ano e meio, que é o Tendência e Influência. E eu trabalho com o meu blog. Eu falo sobre lifestyle, eu falo sobre dicas da cidade, gastronomia. Conheço todos que estão aqui no palco, que são todos meus amigos. Nos conhecemos, menos o Heldo, que a gente estudou junto na faculdade de jornalismo, mas os outros eu conheço por causa da profissão de produtos, produção de conteúdo, digital influencer, e também trabalho com o Instagram, que é arroba mimacedo, onde eu defendo a bandeira do cabelo cacheado, transição capilar, aceitação, empoderamento, e é isso. E parabéns para vocês, são todos os lindos. Boa tarde. Bom, eu me chamo Thaís de Lourdes, mas todo mundo me conhece como Talu. Eu sou de Manaus. E eu fui para Campus Party lá em São Paulo a primeira vez. E cheguei lá em São Paulo e não senti vontade de voltar para Manaus. E aí, desde fevereiro, eu estou morando em São Paulo e postando no YouTube como eu estou vivendo lá, meio que para mim. Já minha... quero assistir seu canal. O que aprendi hoje por Talu lá no, no YouTube. E assim. Para minha mãe ver que eu estou bem mesmo com os perrengues. Então, assim, quando eles falaram de mostrar a verdade, mostrar realmente o que está acontecendo, todos os meus vídeos são vlogs e assim eu fazendo na rua, no busão, no metrô, whatever, onde eu tô, eu pego o celular, tipo, meu celular. Não é uma coisa tipo incrível, mas eu não largo ele por nada, porque assim. Tudo o que eu passei desde que eu saí de Manaus, desde que eu fui para São Paulo, é, postar vídeo no canal me dá uma satisfação de continuar. É o teu desabafo. E aí, assim, semana passada, eu recebi uma mensagem de uma moça que estudou comigo na quinta série, falando que ela não tinha vontade de fazer faculdade, porque ela não tinha se encontrado e quando ela assistiu meu vídeo falando que eu estava morando em São Paulo, é, comendo num bom prato com pessoas que não têm casa, pessoas com problemas com drogas e tudo mais, ela virou para ela mesma e falou o que, é que eu estou fazendo, porque eu não vou procurar o que eu gosto. E ela falou que foi atrás do que ela gostava, porque ela falou que ela tinha pouco tempo e ela não aguentava, mais viver uma vida que não era dela. E, assim, do nada, anos sem falar com a pessoa. E assim, e eu tava um mês sem postar vídeo porque eu estava muito triste por saudade da minha família. E quando eu vi aquilo, eu falei: "Mano, eu não posso parar". É isso. E eu conversei com todos os contatos que eu tinha para conseguir um voucher, assim, cortesia para vir para cá, para continuar gravando o vídeo, porque o primeiro incentivo para gravar foi a Campus Party. E eu já falei pra mim, vou seguir a Campus Party pra onde eu for. Já tô tentando conseguir pra, pra ir pra Natal, pra ir pra Goiás. Viva o campus era raiz, como a gente chama. Mano, né? tô, tô com a credencial, tô assim, tô vivendo isso. Porque foi isso que me motivou a sair da zona de conforto e mostrar pras pessoas que dá pra fazer, você não precisa ser fake, você só precisa ser você. Repete seu nome pra mim. Meu nome é Thaís de Lourdes. Gente, vamos bater palma pra ela, por favor. Aê. História linda. Parabéns, Thaís. Muito Esse obrigada. Esse tipo de história, né, Bárbara? Que a gente tem que ouvir, que a gente tem que compartilhar. A vida real mesmo que as pessoas vivem real, no dia a dia. Tem que, mais creators aí? Que YouTube conexão, é? né? Jornalista, blogueiro? Vamos ouvir. Tem umas pequenininhas aqui, ó, Fê. Vamos ouvir as meninas. Olá. Eu sou a Larissa, tenho nove anos. É, eu tenho um Instagram chamado... Estude Gram E eu vou ensinar a fazer resumos, dicas de estudo é, Cores, é, como fazer desenhos e muitas coisas E sua mãe te acompanha? Sim Que linda, vamos bater palma pra ela também, gente, tá ali do lado Influenciador Mirim, que é a nova geração, né, Babi? Agora tem a galera pequenininha também que influencia na rede social Sou a Giovana, tenho nove anos. E também tenho um Instagram chamado Gibrandão Studios. E lá eu também mostro muito sobre a Campus Party, essas coisas assim. E eu também quero mostrar todas as. Eu quero mostrar meus resumos, essas coisas assim, mas de estudos. Muito lindo, é isso. Né? As crianças também podem influenciar a turma, a Luna, outras crianças. Isso move muito a rede social. Cadê a Rafa Rabelo? Não vai falar do olho mágico, gente? O que, que houve? Tem mais gente? Tem mais cliente? Levanta para a gente te conhecer. Pode ficar de pé. Deixa eu só dar um recado. Eu sou a Cris, estou trabalhando no governo de Goiás. Então, Thaís, eu sou responsável pela Campus Party Goiás. Se eu passo para lá, eu vou tá tá? vai para Campus Party Goiás. Que lindo! Olha, isso é gerar conexão, né, Bárbara? Cadê teu microfone? Eldor, Puxa ali. Oi. Deixa eu só falar uma coisa. É, eu, como educadora, quando eu vejo uma criança já começando assim, é muito interessante. Eu, eu, eu mostro saber um dia a dia das escolas públicas, do que as crianças têm faze estão fazendo. Nós estamos, temos um aluno em Ceilândia, de seis anos, que ele hoje está sendo o YouTube mais assistido e lançou um livro agora no GDF. E o meu dia a dia, ele começou com a gastronomia, mas ele vai muito além. É justamente quando a gente visita um restaurante ou visita uma empresa e mostra o dia a dia deles e o que eles estão é, é, oferecendo para uma comunidade, a gente está fomentando a economia da cidade, a gente está fomentando a educação da cidade. Então, isso é influenciar para o bem, porque a gente modifica muito a, a, o comércio e as pessoas. Gente, foi muito bom essa tarde com vocês, ouvir histórias, contar histórias e influenciar para o bem é isso. Cadê nossa musiquinha de encerramento? Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Parabéns a quem produz conteúdo para o bem. Cristiane Pereira, Rafa Rabelo, Flávia Kitt, Ivan Carneiro, Evelyn, Monique. Obrigado a Campus Pari pela oportunidade de eu vir gerar conexões. E obrigado a todos os amigos que estão aqui compartilhando esse momento. A vocês, influenciadores que aceitaram. E é isso. É, obrigado por quem ficou até o final e a gente continua na internet.